Venha a sorte, a um homem que clama, a um homem que chama, a chama derradeira da morte. O fio que é cortado, o sono que é selado, longe de ser um descanso eterno. Venha a sorte, a um homem que crê, a um homem que sonha, trazendo a morte para todos que não querem passar o pior. Venha a morte, estamos te esperando, plantamos as sementes para você renascer e com sua foice fazer um corte. Na garganta dos que não querem perceber, que é no dia a dia que se faz aparecer, as confusões que levarão o mundo ao seu final, acabando com quem é do bem e do mal. A era nuclear, não existe para brincar, muito menos fingir que não irá acontecer, menos pensar em escapar, do ar envenenado que nos fará morrer.